No nono ano na escola eu odeias era geratriz Tenho gripe, todo doente, estou no chafariz. Muita coca, muita queta no meu nariz. Tu olhas para mim para cima em és um aprendiz. Tenho tanto trip, vou me constipar. O sétimo ano meu DT ele era bipolar. O nome dele era Paulo. Tu não estás a par, mas caguei para isso. Quatro é número par. Ele de 2019, não na época medieval E ele ainda o tem e dar lhe o diário Serei forçado a intervir caso necessário Mas eu não sou agente da lei, nem nada assim Eles são mesmo justos. Acordaram com os pés de fora e foram chatear putos. Mas juro, não faz mal, eu tô-me a cagar. Achavam que me paravam, mas eu não vou parar. Tenho botes nos DMs e eles querem me roubar. Vai promover os teus camos, sei que tens contas a pagar.